Pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, inscreva-se aí, dá uma força para nós aí, tá bom? Hoje nós vamos fazer aí mais um box desse... é um pé para TV, TV de LCD, de... de... tá bom? De plasma. É... E é um... parece ser muito bom, eu pesquisei bastante sobre esse pé aqui, né? Porque o pé que vem na... Nas televisões, nessas televisões de 49, 50, aí, tudo de plástico. Pelo menos as que eu tenho visto, tudo de plástico, não vale nada. Eu vou mostrar pra vocês. Que é esses pezinhos aqui, tá vendo? É... Gente, não vale nada esses pés. são é um pé de plástico, muito mal. Enfim, pro peso da TV, é, é besteira. Você tem... Ele acaba quebrando, o de lá quebrou. Eu já colei duas vezes. Ele tá aí no lugar, mas tá quebrado. Pode quebrar a qualquer momento e se a televisão cair no chão é um prejuízo, tá? Então é isso aí. Então nós vamos fazer aqui esse unboxing, tá? Vamos abrir, vamos ver o que, que vem dentro. Vem com o um manualzinho de instalação, que também não tem erro. É esse pé aqui, ó. Quero logo avisar que eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda disso aqui, tá? Simplesmente para ajudar as pessoas que estão na dúvida, se coloca, se não coloca. Eu vou estar tá instalando, não é? Depois a gente vai ver como é que vai ficar no lugar. Tá ok? Não tem mistério. Dentro dele, dois.. Os dois pés, suporte, né? É isso aqui, ó. Já vem com os parafusos, tudo direitinho. vamos estar desembalando e instalando no lugar, tá ok? Como vocês estão vendo, já está vindo com os parafusos, né? Bem completinho, tá? Na verdade, pessoal, eu já até cheguei a comprar um outro, sem ser esse modelo aqui. Mas ele veio torto. Aí eu entrei em contato com o cara, o cara foi muito grosso, eu acabei devolvendo. Comprei pelo Mercado Livre, e o Mercado Livre... Tem sido uma mão na roda para muita gente. Tem sido um site muito sério, aonde tem nos ajudado bastante, principalmente os compradores, né? É, vendedores pilantras, com mercadorias ruins, com entregas é, demorando para entrega. É só fazer a reclamação que o Mercado Livre resolve na hora. Então é isso, vamos lá. Eu vou desmontar isso aqui e vou estar montando. Então pessoal, tá aí ó. Os dois pés, os quatro suportes, né? Que é pra essas quatro peças aí é duas de cada lado, é onde vai prender a parte de trás da, da TV, os parafusos, tá certo? Então, é isso aí, não tem muito mistério não, tá ok? Só vocês observam que essa, esse parafuso aqui, tá? Ele vai ser preso junto com esse aqui, ó. Ele vai trabalhar assim, tá? É... Conforme tá explicando aqui, ó. Tá muito detalhado não, mas dá pra gente ter uma noção, tá? Aqui, ó. Então, nós vamos montar ele, que é preso nessas peças aqui. A minha TV tem 30 centímetros entre um eixo e outro, né? Nós só vamos ver aonde a gente quer colocar ela e a gente vai colocar agora. Então, pessoal, um já tá colocado aqui. Aí ele vai ficar nessa nesse formato aqui, ó, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, não tem muito mistério não, ok? Nós vamos prender outro agora mais em cima, pra, na distância que eu falei, de 30 centímetros entre esse ponto aqui e o outro, tem que dar 30 centímetros, que é a distância lá da minha TV. Vamos lá? 30 centímetros vai dar nesse aqui, ó. Então, nós colocamos nessa posição, tá? E essa peça aqui... Colocamos a peça... vai ficar igual, isso aqui é uma tipo uma porca, ela vem por trás e vai prender, tá ok? Vamos lá, aqui ó, nessa posição a gente aperta, Observe que os pés ficam para fora e a peça fica para dentro. É justamente assim como está no desenho, tá gente? Aqui, ó. Esse pezinho para fora aí é que vai ser, dar um pouco mais assim de estabilidade na fixação da TV. Tá ok? Então, pessoal, observe que é, já está montado, tá? Conforme vocês estão vendo aí. E o interessante é que os parafusos vêm três modelos de parafusos diferentes. O da minha, se eu não estou enganado, é esse aqui. Mas tem esse outro mais grossinho, né? E tem esse outro bem pequeno aqui, ó. Vai depender do tipo de... de, de vai depender do tipo de... Da sua TV, né? É, obviamente vai sobrar aqui, né? Dois modelos aqui vai sobrar. E de cada modelinho desses vem quatro parafusos. Que é para prender um em cada extremidade dessa aí e fixar a televisão de forma adequada. Vamos lá então? Pessoal, primeiro nós vamos tirar esses pés, observe que esse aqui já está até quebrado e emendado, tá? Nós vamos tirar esses pés através, tirando esses parafusos aqui, tá? São dois, dois pezinhos, tá? Lá está os parafusos lá dentro. Então nós vamos tirar para depois prender o outro. Eu vou dar um pause aqui e vou voltar já aprendendo o outro, tá pessoal? Não tem mistério não, tá? Pessoal, conforme eu falei pra vocês, já tirei o outro pé que ficava aqui, tá? E tô colocando ele, já pontei esse aqui, tá certo? A TV tá de cabeça pra baixo, eu já pontei, agora eu vou apertar o parafuso, tá vendo? Pra vocês verem como é que fica. É... O aperto a gente dá aqui, ó, no caso daquela peça que nós colocamos, dessa peça aqui, tá certo? Nós apertamos aqui, observe a posição que entra esse, essa porquinha, que é a parte mais fina para lá e a mais grossa é pra cá, que é pra você fazer o aperto. Agora nós vamos apertar esses dois parafusos e colocar o outro, que é do lado de cá, tá certo? Vou desligar e já volto com ele no lugar pra gente ver como é que vai ficar, tá bom? Os dois lugares, tá? Vocês observam que eu coloquei umas almofada que é pra não é, afetar ali a parte do, da tela da TV, né? Então ela está protegida aí só na, nos, nos cantos dela, aqui, nos cantos, né? Que é para poder proteger bem a tela dela. Então o pé é isso aí, a TV tá de cabeça para baixo, repito, tá? Vocês já confere se está apertado tudo direitinho, porque agora o último passo é colocar já lá na estante, né? Aqui já conferi também, os parafusos estão tudo apertado, não precisa também daquela força de sanção, apertou, deu o um aperto, parou, tá? Então eu vou desligar e vamos colocar já. Nós vamos ver ela já no lugar colocado, tá bom? Vamos ver como é que ficou. É, ainda tá faltando ainda colocar o fiozinho, que é o pro protetor de, de arranhura, né? A gente coloca uma bem na extremidade e o outro na outra extremidade. Não tem mistério nenhum, nenhum, tá? Bem na base... É isso aí, um de cada lado, vou colocar agora do outro lado, agora sim, nós vamos botar na posição lá e ver como é que ficou, tá bom? Tá aí a TV no lugar, tá? Aqui tá o pé, o pezinho dela, vocês estão vendo como é que fica, tá? Tá aí preso, não sei se tá dando pra ver, mas a TV é isso aí, ó, tá? Estamos vendo de perto. Aqui a gente vai ver de longe Como é que fica Não dá pra ver muito não, né? Mas pronto, aqui ó Nessa posição aqui, ó Vocês vão ter noção De como que fica A TV, né? Pézinho muito interessante De ferro, resistente Tá? O pessoal fala que balança, mas não balança Tá? É firme, ó Ela fica firme, tá vendo? Eu tô balançando aqui, ó Ó Firme, muito firme mesmo, tá certo? Aí por trás, como que ela fica presa. Não tem mistério não, pessoal, tá bom? Então é isso aí. Pra você que assistiu aí o tutorial e o unboxing, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Dá essa força pra nós aí. Não esqueça do seu like. E tendo qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente, na medida do possível, vai responder. Um abraço. Fica com Deus. Até a próxima.